Então, gente, isso é natural dessas pessoas Eu não entendo todo esse espanto Olá, companheiros Tudo bom com vocês? Eu sou a Ana A Ana Rips, aquela E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês Sobre O Arthur Duval O Mamãe Falei Fica comigo pra gente falar sobre isso é o assunto né, do momento, sobre essa, esse deputado, né, essa figura grotesca né, que atende pelo nome do, de Arthur Duval, né? E eu vi assim, vários vídeos né, de pessoas da esquerda, também de pessoas da, da direita falando sobre essa pessoa, né? E todo mundo muito indignado, muito bravo e tudo mais, e, e com toda razão, porque, de fato, o cara tem um nível muito baixo, né? Mas é o seguinte, né? Tem alguns detalhes, assim, que não ouvi ninguém falar e a gente é obrigado a colocar aqui para para as pessoas refletirem, né? Primeiro, todo mundo sabe, ou se você não sabe, você vai ficar sabendo, que não tem nenhuma novidade na fala do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Ele só expressou o que ele pensa, e o que ele pensa é isso. Para quem nasceu em São Paulo, né, como eu, Teve acesso a vários lugares como eu tive lugares frequentados por pessoas de classe média como ele não é uma coisa assim chocante, horrível, não. Deixa eu me expressar melhor: chocante é, mas não é uma grande surpresa. Por quê? Porque o que esse cara falou é o pensamento da classe média paulistana. Ah, é a classe média toda? Não, mas é grande parte da classe média branca, paulistana, pensa assim. Então, gente, isso não tem nada assim de, de tão chocante para todo mundo ficar chocado, não. Acho que nada justifica o que esse cara falou. Ele realmente é um nojento, baixo e que se aproveita de pessoas que estão vulneráveis. Mas é isso novidades, bom esse cara ele é uma cria do MBL gente, o que é o MBL se não um conjunto de pessoas treinadas de modo fascista para causar na política, isso é o MBL. Esse discurso moralista, esse discurso de, de direita, esse discurso de, de crítica às artes, de crítica à esquerda, crítica às universidades. Então, gente, isso aí é MDL. Não é só o Mamãe Falei. Eu acho que qualquer pessoa que vai nessa linha, que tem essa paranoia, universitários, com pessoas de esquerda, com gays, com, com negros, com, com movimentos sociais, com pobres. Eu acho que qualquer pessoa que usa discurso moral para isso, pensa assim, moralismo, gente. Quem não conhece uma pessoa moralista que é pobre? Eu conheço pessoas, eu já conheci pessoas com discursos moralistas que eram, tinham vícios pesados em, em várias coisas que, que não são assim socialmente aceitas, digamos assim, para pegar leve. Então, embora seja uma coisa nojenta, é uma coisa natural deles, é, é a linha de pensamento deles mesmo. Agora, tem uma coisa, gente, que eu sou obrigada a falar politicamente, do jeito que eu gosto. Tirando toda essa baboseira de moral, de costume, blá, blá, blá. E que ninguém falou, né? Sabe quem estava dividindo o palanque com essas pessoas do MBL? O senhor pessoal. Então, quem divide palanque com uma pessoa dessa, acho que não, não tá podendo... Lacrar muito em cima disso não, né gente? E digo mais ainda, não só de palanque. Aconteceu o seguinte em São Paulo, gente. Eu estava na rua, eu presenciei tudo isso. O PCO, partido da causa operária, não quis aceitar o MBL e o PSDB nos atos da esquerda, com toda razão. Porque a pessoa é coerente, né gente? E não só o PCO, a base do PT todas as bases de todos os partidos não aceitam uma coisa dessa. O povo não aceita um cara desse, junto com a esquerda. Mas o que aconteceu? Virou um escândalo. O PCO é perseguido até hoje, sabe por quê? Porque ele foi contra a presença de pessoas, como o Mamãe Falei, nos atos da esquerda, então diz aí essas pessoas caluniaram o PCO disseram que o PCO tinha roubado o celular ridículo gente, o militante não rouba celular de ninguém disseram que o PCO batia em criancinhas, chutava cachorro batia em mulheres ridículo eu estava lá e eu sei que é mentira tá? essas pessoas ligadas ao senhor Boulos, e ao PSOL, e ao Roubai da revista Fórum, que o pessoal de esquerda aí conhece. Essas pessoas atacaram o PCO porque o PCO não permitiu a presença desses tipos aí, que são fascistas organizados, nas, manifesta nas manifestações da esquerda, gente. Ninguém fala disso, né? Sabe por que as pessoas não falam disso? Por motivos que eu desconheço, confio, mas não, não posso ficar acusando. Ou talvez porque elas não estavam lá como eu estava. E posso falar para vocês porque eu estava lá. E eu sei que é tudo mentira. Mas é curioso, né? Que as mesmas pessoas que atacaram o PCO hoje estejam atacando esse rapaz aí pior, do mesmo lado dele, lutando para defender milícia nazista da Ucrânia. Se pudessem, estariam lá também, fazendo coquetéis molotov junto com ele. Dona Isa Pena, melhor amiga. Se a pessoa quer ser amiga de um fascista, seja. Mas não, não vem lacrar depois em cima do amiguinho com um discurso moralista né então é isso gente é esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje gente por favor curte o vídeo se inscreve no canal compartilha vamos fortalecer a nossa política que é revolucionária que não é uma política cirandeira, que não é uma política colorida e que não é uma política lacradora, não, gente. É uma política de verdade, de ação, de rua, de trabalhador. Então vamos, gente. Vamos fortalecer nossa política, vamos fortalecer nossos canais. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Um beijo. Tamo junto. Tchau.